E sim, o futuro presente. E depois ela dá aquele de falar dentro de Thanos e aparece nos Simples. Ação! Ação. Pôr pausa. <risos> Já pensou no teu futuro? É tudo uma questão de boas escolhas. Se tristes só por fotografias. não, não, Zaga, não quero uma pele para a Eu vou tirar a cita de muitos dois saídos profissionais Rodini tipo, Good, good Perfecto.